Deus falou à humanidade através da lei e dos profetas, mas a sua última palavra é Jesus, na medida em que ele veio completar o que já tinha sido dito antes em nome de Deus. Assim sendo, no Evangelho de hoje, Jesus começa por dizer que continuam válidos os ensinamentos da lei e dos profetas, mas pede a todos aqueles que querem fazer parte do Reino de Deus, para irem mais além de um rigoroso cumprimento das normas e das regras, porque não basta cumpri-las exteriormente. É preciso que sejam vividas na sua essência e plenitude. Por exemplo, matar não é apenas cometer homicídio, pode-se matar de várias formas, por palavras, por sentimentos, provocados pela ira, ódio ou rancor. Por isso, Senhor, ajuda-me a escolher sempre pelo amor, pois é a essência da vida este dom maior que me emprestas e que eu tenho de defender em todas as formas e em todas as circunstâncias até ao dia em que me chamares a viver eternamente contigo.